O Politécnico da Guarda entregou sexta-feira, 29 de maio, mais 600 viseiras. Este equipamento de proteção foi entregue ao presidente distrital das IPSS, Rui Reis, que evidenciou a dinâmica do IPG neste contexto de combate à pandemia. A dádiva deste tipo de material, particularmente das viseiras por parte do Instituto Politécnico da Guarda, reveste-se da maior importância para as instituições particulares de solidariedade social, porque vai combatar as necessidades que neste momento ocorrem em muitas delas relacionadas com o efeito da pandemia do Covid-19. É efetivamente a segunda vez que o Instituto Politécnico da Guarda faz a entrega, faz a doação de viseiras e portanto, em nome da, da, da União Distrital, como Presidente da União Distrital das IPSS, queria muito agradecer porque efetivamente é uma ajuda importante nas dinâmicas que as instituições e, de, e na dinâmica da, do setor social eh, que é levada a nível do distrito e portanto irá, irá este conjunto de, de viseiras irá de alguma forma com matar dificuldades quer das herpes, mas sobretudo dos caos do centro de, de, de atividades ocupacionais ligadas à a deficiência e que efetivamente têm esta grande dificuldade de, mesmo o pessoal auxiliar, poder usar máscara perante os seus utentes e, portanto, é, é uma mais-valia este, este conjunto de viseiras, estas largas centenas de viseiras que vão ser entregues aqui eh, à União de Cidadãos da PSS. O nosso muito obrigado ao Senhor Presidente do Instituto Politécnico e a todo, e a todo o corpo docente e, e à, à instituição em si. Joaquim Brigas, presidente do IPG, aludiu ao papel e à responsabilidade social do Politécnico da Guarda, instituição que desde o passado mês de abril está a produzir viseiras reutilizáveis no laboratório de fabrico digital. Esta ação, concretamente hoje de entrega portanto, de viseiras à União Distrital das IPSS, é mais uma ação solidária do Politécnico da Guarda, no seu contributo portanto, para o combate à Covid-19 com a produção e a entrega de equipamentos de proteção individual. Neste caso concreto, portanto, é uma ação que vem reforçar o que começámos a fazer logo no início de, da pandemia e continuamos portanto, dentro dos recursos disponíveis a produzir este tipo de equipamentos. Naturalmente, estamos não apenas focados na produção deste tipo de equipamentos, há outras ações que estão em curso, com a participação de professores e investigadores, que a seu tempo serão conhecidas.